Olá, aqui é o Bel, e hoje estamos aqui fazendo um Team Deathmatch com os amigos Estreando a arma nova e exclusiva, que é a HK417 Vou mostrar ela se ela é boa ou se ela não é E estou aqui junto com o Exclusive e nosso amigo Hiro Dá um oi aí galera E aí galera, beleza? Hello! Então bora para os melhores momentos aí, beleza? Falou! Gente aqui. Deixa a Claymore aqui. Já sabe que tem um aqui já, Pega aqui já. Ih, não pegou, não, hein? Mas a arma é boa, eu que sou ruim mesmo. Ó, pega um aqui. Ó, laserzão pega dois ali. Estrefou, estrefou. Tem um aqui, ó. Tem um viadinho aqui, ó. Ai! <risos> <risos> aqui, ó. Já tomou um HS aqui. Já entra aqui o Blitz morre. Pega o Blitz aqui eu deixo bem aqui a Claymore. Aí já... Ah, bateu naquele volta também. <risos> aqui, ó. Já estrefe. Ai! Ah! Toma! Alô, valeu! Toma. Tem um embaixo da gente aqui fazendo a festa. Terry. Segura ela você. Oi? Você quer o Hero aqui? Então aqui tá aqui, ó. Ai! Deixa aqui, Ai! E aí, ficar... trouxão! Olha ah, o cara lá na base, lixo, mais lixo que esse. Puta que pariu! Vem na pistolinha. Ai! Oh, não. <risos> Deixa Deixa eu brincar daqui, ó. Que ninguém vê. Aí eu quero ver. Aqui é oh, o Goku. Aê! <risos> A cadência desse, dessa arma é muito, muito Baixa Opa, pisou aí Pisou aqui, pisou, ah o laser do cara aqui Por isso que eu não gosto de laser de dura mais Ai, que vizinho com raiva Ai, Ai <fixos> Nossa o bom dessa arma aqui, ó, é que ela vem junto. Nesse equipamento, tá? Taca a bang aqui, taca a bang ali. Cega um, cegou ali, cegou aqui. Ih, fudeu, agora fudeu. Ih! <risos> Base rape. Opa, fião! Opa! Só na marotada. Vai morrer, Já saí dali, já Tô ferida Tchau, querida tá? GG Então, galera, é isso aí O Hero Man ficou em primeiro aí Mas nós ganhamos Quem gostou, dá aquela curtida Aquele abraço, falou, valeu